E aí gurias, tudo certo com vocês? E aqui novamente pra mais uma dica, um tutorial como vocês quiserem definir E esse foi um pedido do nosso inscrito, The King Na verdade é XXD Underline King XX <risos> Ou XX, sei lá, eu não vou tentar acertar de novo Basicamente ele pediu pra explicar como fazer as armas avançadas do Tinkers E como consertar. No último vídeo nós fizemos a Smeltery, essa grande usina de fundição de minérios que tá ali atrás de mim. E hoje eu vou mostrar como fazer as bases para poder começar a trabalhar com as nossas ferramentas especiais desenvolvidas e muito bem trabalhadas. Mas primeiro os nossos patrocinadores. Flautas do Tiririca ótima pra tocar uma simples música. <risos> que... Que... <risos> A detalhe, ainda estamos em clima de Natal, por isso nós ainda estamos com um baú verde de aniversário. Opa, de aniversário não. <risos> de festas, de Natal. É, de presente. É, de embrulho de presente. Bom, basicamente no nosso último vídeo eu expliquei como fazia o Smeltery. Beleza, teve o controle Controller, a drenagem, a mesa de trabalho e essas coisas todas. Primeiramente, você tem que saber que você tem que ter dois minérios base. São eles: o alumínio derretido, isso, no caso, Sky Factory. Se for o um Tinker's construam purão, tem que ser ouro. Com ouro, a gente faz os moldes, com ferro ou, ou algum outro minério, a gente faz as ferramentas. Clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente movimenta esses minérios que estão derretidos aqui. Vamos colocar o ouro embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, uma barra de ferro. Velho. E a nossa espada com a lâmina grande, eu acho que é essa aqui... Não, essa é reforçada. Tá, ficou faltando a placa grande e a haste reforçada que eu tô fazendo aqui agora. Cara, isso gasta muito ferro. Aí, pronto. Ok. Vamos fazer nossa espada boladona agora. Ok. Aham, Tá aí. Ataque 10.84. Cara é muito forte. Modificadores 3. Efeitos: ah, característica magnético e decapitador. Caralho! Caralho! Beleza, estamos aqui com nossas ferramentas do Tinker Vamos testar e vamos gastar um pouquinho para ver como funciona. Para começar, olha só, esse machado de ferro eu já tinha feito previamente. O que que ele tem de tão especial? Velocidade 0.8, ele é meio lento, mas dano de ataque 8.2, ele é forte de dano É, algo que ele não tá dizendo aqui É que ele é muito forte, cara Ele é muito forte, quer ver? Eu vou acertar essa árvore aqui, ó Aí quebrou uns 3 blocos de uma vez 4 blocos, cara Ó, daqui pra cima Essa aqui tem, tem uns 5 blocos Estamos com 4 blocos Subiu pra 10, cara Ele derrubou 6 blocos da árvore Cara, é outro nível A gente usa tinker's constructor Por essas coisas Agora, essa espada boladona. Olha lá, aquele porquinho ali, ó. Aquele porquinho. Vamos acertar o porquinho com a espada boladona. Dá uma dó? Dá. Dá muita dó. Porque eu morro de dó de matar bichinho. Mas... Caramba. Morreu com uma pancada só da espada, cara. Tá, beleza. Tô aqui embaixo da minha base agora. Peguei os invocadores de zumbi pra gente poder testar. Vamos jogar uns dois aqui. Vamos testar a espada agora. Vem cá, vem. Vem. Vem, vem pra cá. Arr. Ó, oh. ó, oh, tira mais dano com a espada comum Morreu Tá, mas não decapitou os bichinhos Por que será, hein? Deixa eu... Será que eu apertei o botão certo? Deixa eu ver Ó, oh, botão direito Ó, oh. vem cá Ó Ó Ó Olha, três batidas só, ele morreu Ó, botão direito, beleza, uma, duas, três batidas, cara, matou o zumbi, ah, olha a cabeça dele, decapitou, ah, decapitou o zumbi, ó Decapitamos um zumbi! Agora somos cabeça de zumbi! Ah, boa! Tá, deixa eu tirar esse negócio que eu não gosto de ser zumbi, não. Estamos no Natal, não no Halloween. Agora a picareta, bora testar a picareta. Já testamos o um machado, agora a picareta. Ó. Opa! É, aparentemente a picareta de ferro Ela é só um pouquinho mais rápida, mas não tem nada de especial. Vamos partir agora para os upgrades e consertos. Sobre os consertos, repare que minha picareta de ferro dá tá um pouquinho gasto. O que a gente faz? A gente vem aqui nela, clica com direito na Forja, na tua Forge, ou seja, na Forja de Ferramentas. Coloca a picareta aqui e algum material que você queira usar para poder reparar. No caso, eu vou colocar aqui diamante. Cadê? Tum. Ó, reparem. Ela saiu no magnético de 2 pra 3. Entrou diamante. A velocidade foi de 6 pra 6,5. O ataque de 6 pra 6. E o modificador pra 2. E a durabilidade subiu pra 776. Dá pra subir mais? A gente vai descobrir. Eu tenho o redstone aqui. Redstone é um material usado para... Dar um up nessa parada. Ah, tá aqui o redstone, ó. Beleza. A gente pega o redstone. Pum. Mais um modificador Olha, o acelerador pulou pra 1 de 50 Ó, o impulso de redstone enche a sua ferramenta com determinação Ó oh! Vamos ver o que mais dá pra encher Vamos encher com ouro aqui em cima, dá? Não, ouro não dá Vamos encher então com ferro Ó, acho que a barra dela tá um pouquinho fraca Acho que se eu colocar ferro, ele vai encher a, a durabilidade dela até o topo Não, não foi também Vamos ver se ela precisa azul aqui Olha, lápis azul e sorte, 1 de 60 Você ganha todas as coisas legais e um monte delas Ah, que legal Olha, dá pra pôr até 60 lápis azul e a gente vai colocar Colocar 33 Aí falta o último item aqui, que eu vou ter que descobrir o que, que é Tá, eu, eu acho que esse último modificador aqui é blaze powder Não Olha, não dá pra pôr todos Se eu colocar o blaze powder Flamejante, dano extra de fogo, incender inimigos Aham, yeah. Blaze Pounder é legal pra ataque, cara. A gente não quer ataque, a gente quer sorte. Então volta o Lápis Azul. Vamos pôr mais diamante. Não tá mudando muita coisa não, né? Se eu colocar mais Lápis Azul, mais Redstone. Ah, acelerado de 50 pra 50. Boa, boa. Vamos pegar ela pra ver o que que dá agora. Pronto. Nossa, picareta boladona. Vamos testar ela. Hum.. É, assim, ela é mais rápida e eu tenho uma pequena ideia de que ela seja um pouquinho mais forte. Vamos descer até a bedrock pra ver. Olha, estamos aqui na bedrock, vamos ver se ela quebra esses negócios aqui. É, galera, não, não quebra. Vamos quebrar, tem uma redstone aqui, vamos quebrar essa... Ah, 19 Redstones. vamos ver. 23, deu 4... 28 deu 4. É, tá dando uma quantidadezinha boa de redstone. Tá, vamos ver ela pra ataque, como é que ela se porta. Tá, tamo aqui na minha base de novo. Vamos ver se a picareta boladona serve pra ataque. Ô, o zumbi tá acelerado. É, não é tão boa pra ataque quanto a espada boladona, não bem que eu tava tentando atacar correndo pra trás deixa eu tentar atacar correndo pra frente que eu acho que é esse que é o esquema, ó ó, tirou uns três corações dele olha ó, pra ataque ela é boazinha, caras ela é boazinha pra ataque mas assim, o legal é que ela dura dura muito muito, muito, muito e é mais rápida, vamos fazer um upgrade na nossa espada boladona pra ver se ela vai dar um, mais dano Bem mais dano Eu quero matar os bichos com pancada só Hahaha <risos> moleque Durabilidade A durabilidade com diamante Pula de 552 Pra 1052 Meu Mais que dobra Não, Mais que dobra. Não Só dobra Dobra Vamos colocar O Blaze powder, O Powder Blaze Pra flamejar os bichos Vamos colocar tudo 25 É moleque Ele aceita redstone junto Deixa eu ver Aumenta a velocidade. E qual o último item aqui? Lápis azul, né? Vamos ver se ela aceita lápis azul junto com os outros. É, não aceita. Não aceita. Olha a cara que ela ficou. Ficou bonita pra caramba. Com 33 de acelerador, que é o só que eu tenho de redstone de, de aqui. Flamejante 25. Tá no topo, flamejante. Duração do fogo, 4 segundos. E a Magnético 3, caralho, caralho Vamos ali embaixo testar esse negócio agora eu Acho que com um golpe só, vai matar o zumbizinho, quer ver? Vamos ver Dois zumbis Calma aí galera, eu, eu fui muito mal nessa, pera aí Deixa eu tomar distância primeiro Agora vai. Vem cá, seu safado. Vem cá. Eu peguei fogo também. Ó, oh, dei duas pancadas nele e ele morreu. Hum. E o bom, cara, é que vai durar muito. Olha ali a lateral. Ele tem mais mil golpes, velho. Eu não posso ficar andando pra trás quando eu. Ih, deu um zumbizinho. Esses são os piores. morre, diabo. Ó, caiu uma cabecinha. Caiu uma cabecita. Vem pra cá, venço. Vou ficar na água aqui porque é foda que você tá pegando fogo. Dois golpes só, cara. Dois golpes pra matar um zumbi. Ah, ele deu batata. Que legal. Eu acho que a sorte é essa. Ele dá uns itens diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Esse pó de pedra luminosa eu não tinha. Ele apareceu aqui. E eu acho que só. Esse ferro. Eu não tava com esse ferro aqui, não. Ó. A barra de ferro é diferente. Caralho. Que legal. Caralho, velho então é isso, galera Olha o tamanho da espada Olha o tamanho desse negócio Imagina isso aqui no PVP, véi Imagina isso no PVP da vida Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Eu sou o Odinho Muito obrigado por assistir Deixa seu like Se você não deixou Se inscreva no canal Se não for inscrito E The King, Obrigado pela dica e pelo pedido É nóis Até a próxima Tchau